Me dá. Me dá isso aqui, deixa eu ver, deixa eu ver. Tira a mão, tira a mão, deixa eu ver. Deixa eu ver. Oxi. Não tô acreditando que você está pegando slide e copiando o artigo todo. Você vai ler o slide por acaso, homem? Rapaz, eu já lhe ensinei isso. Os meninos ainda vão aprender. É. Tem que, tem que ter paciência, viu? Pessoal, bem-vindos à unidade 7. Esse é o tema 37 apresentando uma pesquisa, através de slide, é claro. Eu estava aqui discutindo com ele neste instante, ele quase que não deixou ver. Ele está pegando o artigo e copiando pedaço por pedaço. Não se faz isso no slide. Slide é tópico. No slide, você vai trabalhar como? Você vai trabalhar com introdução, com três pontos da introdução, até porque você vai verbalizar, vai falar, vai explicar. E calma, que você é bem tranquilo. Uh, no slide você vai ter um slide com objetivos, outro slide mostrando a metodologia, é, um ou dois slides com referenciais teóricos, tá? um slide com resultado, outro com a conclusão e outro com as referências. Eu vou apresentar para vocês o slide que eu desenvolvi durante a qualificação uh, do meu mestrado. você tem um slide com vídeo bem bacaninha. Vou mostrar para vocês o que eu mostrei e o que eu apresentei. Lembrando que a apresentação do slide tem um tempo, no máximo 20 minutos. Tem locais que deixam você prestar no mínimo 15, no máximo 20, dando uma extensão a mais para 25 minutos, mas não mais que isso, tá certo? Então eu vou mostrar para vocês na prática como é que você trabalha um slide, o que é que tem, como você pode fazer, utilizando algumas ferramentas como, por exemplo, é, o Office da Microsoft, tem o LibreOffice, eu vou usar um deles, mas o resto é tudo igual, o resto é tudo bem parecido. É, se você não tiver condições de ter esse é, dispositivo no notebook ou no computador, no celular você pode fazer através do Canva, tá? Então, use a criatividade e abuse. Somente tenha uma coisinha que ele não está tendo. Seja mais sensato em relação a sintetizar o conteúdo. Slide não é cópia de artigo científico. Vamos lá, gravação. Daqui a pouco a gente volta. Olá alunos, vamos lá agora ver o slide, tá certo? Eu tenho um modelo de slide aqui que eu vou abrir e vou colocar na tela, que é esse modelo aqui, ó. Né? Geralmente a gente põe o nome do, do aluno. Né? O título. O subtítulo. Tá? Aqui o nome do professor, né? A gente apaga aqui. No caso, o professor é doutor. Né, que é o orientador. Aqui eu posso botar professor, né? Enfim, o e-mail do professor. E aí a introdução o que eu vou fazer, né? eu vou fazer aquele resumo né, em tópicos. Geralmente dizendo a problemática, as causas, as consequências, um outro slide com objetivos geral e específicos. Tá? A metodologia, abordagem, natureza, objetivos, procedimentos. As citações se houver uma ou outra, né, os resultados. Ah, Matheus, mas eu não tenho esse programa que você tem para você. É, utilizar para você citar, fazer. Tá, tem problema não. Você pode utilizar uma conta do Google. Deixa eu abrir uma conta do Google, do Gmail. Eu vou utilizar do Latendo que é do Laboratório de Tecnologia e de Comunicação. Pronto, foi que estava digitando rápido. Mas Matheus, se eu quiser usar aqui, eu posso usar, né? Como a gente já viu, na nuvem. Então eu posso pegar o slide, abrir o Google Drive né, e jogar aqui na nuvem. Quando eu jogo o meu slide na nuvem, ele vai carregar desculpem. Ele vai carregar, né? E aí eu vou utilizar o, o o apresentador de slide, né? O editor de slide online. Mas Matheus eu não tem familiaridade com esse editor de slide, não tem problema. Você pode muito bem utilizar o da Outlook. Você vai aqui no Outlook, né? Ou no Office. 365 e aí você vai usar, né, eu já tenho o meu aqui eu vou utilizar o online e aqui eu posso muito bem fazer o que? pegar, né, abrir clicar aqui na, nas abinhas, abrir o drive virtual que é o OneDrive e aqui pegar e puxar ele para cá, ó, a mesma coisa. É como se fosse o um pendrive na nuvem, né? Aqui eu abro, olha só, de forma gratuita. Eu tenho um PowerPoint de uma forma mais simplificada, mas eu tenho. E eu posso fazer as mesmas edições aqui, de forma gratuita, só usando a internet. tá Eu vou mostrar e vou apresentar rapidamente o meu slide que eu produzi na minha qualificação para vocês. Vou aqui da tela cheia. Pronto, o meu slide é totalmente animado, né? O slide que eu que eu trabalhei, totalmente animado é em vídeo. Aí eu comecei a falar sobre as partes da qualificação na época, né? Os pontos. Depois falei sobre cada uma delas, né, a proposta de pesquisa, fui explicando cada uma delas, olha que só são tópicos. Ah, mas você botou um texto aqui, mas eu não li. Né? Isso aqui seria uma citação, né, um pensamento da professora Gask. Eu botei o objetivo geral, falei sobre os específicos, né, trabalhei com os procedimentos metodológicos, fiz alguns citamentos, levantamento bibliográfico, não? Aí mostrei as referências encontradas. Né? Também mostrei a pesquisa como seria, o mapa mental, mostrei a intervenção, o universo da amostra. Não? Mostrei como eu ia aplicar minha pesquisa, que foi até ganhou até um, um ganho maior, né, um quadro de alunos maior. Expliquei o coletivo. Tudo isso em 30 minutos, ou 20 minutos. Né? Falei sobre o talho, os aspectos éticos, o diagnóstico que eu observei, e aí depois eu fui para a análise organizacional e falei sobre um pouco do modelo da ala, os parâmetros de gás, que os materiais de referência, e comecei a falar do meu material, né? mostrando mais ou menos o um, um livro e um, um vídeo né? Um vídeo introdutório que mostrava a abertura do meu material Que hoje já está pronto, né? como vocês estão vendo aí no material Aí tem outro, outro vídeo Aí tem o um vídeo das unidades Tem o um vídeo da unidade 2 do, do, Dos capítulos, né? que são os temas Aí eu mostrei, fiz as referências básicas e pronto, Nesse, durante esse tempo todinho né, que eu, eu mostrei, eu praticamente conversei com as pessoas que estavam ali, né? Então eu fui explicando passo a passo com muita calma. Aqui é porque é um tutorial algo mais simples, né? Algo mais compacto, mas foi com muita calma que eu mostrei esse trabalho. Então tá aí, a ideia é essa, né? Do slide você pode editar tanto online quanto offline, se você tiver. Se não, tem uma suite Office que é gratuita, chamada LibreOffice. É muito bacana o LibreOffice. Ela é gratuita. Você pode baixar aqui né? e pode descobrir como é, como é bacana né? é, essa suite. bem interessante. É gratuita. Não precisa pagar igual o Word o meu Word, para quem ficou na dúvida. O meu Word o meu não, no meu PowerPoint, né, meu apresentador. Ele é devidamente licenciado, né, que licenciado. Então tá certo. Tá aí a dica aí para vocês. Espero que vocês utilizem o online, caso não tenha lic o licenciado, senão baixo o LibreOffice e possa editar o slide e fazer o seu slide, né, bem bonito. Deixa eu botar a tela cheia aqui, né? Vou começar aqui no cantinho vocês poderem ver como fica bonito, ó. tá? Vocês possam fazer. Lembrando que é depender de cada congresso, o slide ele muda, né? O layout muda, então você tem que adequar a acordo com o congresso. Isso é apenas um modelo, não é um padrão, é um modelo, tá? A gente se encontra agora no estúdio. Deixa eu ver agora. Hum. Agora sim, agora ele fez um slide bacana, tá? Tem um modelo de slide que eu deixei disponível para vocês lá nos anexos. Se vocês observarem o livro, tem uma página só de anexo. Então tem o um modelo de artigo, o um modelo de slide e um o modelo de pôster. O de artigo você já sabe que eu já falei. Então pega o de slide, pega no modelo, se baseia e faz e apresente para o seu professor. Ele vai dar uma olhada, né? Seu professor ou bibliotecário escolar, que é o educador responsável pela aplicação desse material didático. Junto com vocês, estudantes, tá certo? Ele vai observar se está certo, se está bem sintetizado. É uma frasezinha, né? é bem pontual. Não precisa ser um texto gigante para ler, não, tá? E slide você não vai ler, até porque é até meio que feio, deselegante ler um slide, tá? Você vai explicar, até porque se você fez a pesquisa, você tem domínio, você tem conhecimento sobre ela, tá ok? A gente se encontra no próximo tema, o tema 38, falando sobre post acadêmico. Até mais, tchau, tchau!